Que tal aprender a fazer um clericô sem álcool e sem açúcar? Para esse drink, vou usar amora, mirtilo e também morango. Você pode utilizar o que você tiver em casa, o que for da sua preferência. Pode ser uva, pode ser maçã, pode ser laranja. Vou começar colocando gelo para o drink ficar bem refrescante. Vou então cortar os morangos em rodelas. Agora vou adicionar amora, vou adicionar também mirtilo, vou adicionar 300 ml de suco de uva branca. E para finalizar o nosso drink com chave de ouro, vou adicionar o brisco, que ele é uma bebida energética, ele é de sabor framboesa com toques de rosa, ele é ótimo para concentração e o melhor de tudo ele é zero calorias. Tá pronto o nosso drink. Super fácil e fica delicioso. Agora é só servir. Nossa, muito bom. Muito bom. Se você gostou, curte aqui, comenta e se inscreve no nosso canal para mais receitas.